É... E aí gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de subnáutica, né? Como vocês podem ver eu estou meio que com algumas outras coisas é, que eu não tinha antes, como essa lanterna aqui e altas coisas mais aí. E bem, eu fiz algum progresso quando eu estava fora. Essa é isso que eu quero dizer. Tá bom? E esses progresso não foram muito significantes, tipo, foram fora a descoberta de mais um desses locais que eu vou deixar em vermelho. Todos, né? Aqui pra... E ainda continua com esses barulhos estranhos Que é isso E hoje, como eu prometi Nós vamos ali na Capsula sobre E na 17, que é a nova que tem lá E... Lá tá 100 metros Como assim 100 metros? Foda-se, vamos ali primeiro Que é o que eu tinha prometido pra vocês E vamos disso aqui, que é tipo... Um... Motorzão, tá ligado? E ele vai mal rapidão, maluco louco Vamos respirar um pouco também, porque não tá morrendo Ó, vocês viram a manobra aquática? Então, quando eu tiver chegando lá, eu volto aqui pra falar com vocês É, galera, eu cheguei aqui e... Primeiro tem um bicho... Tem muito... Que porra... Não! Que é isso, gente? Desnecessário isso, não precisa, né? Não tem necessidade. É.. Sa <risos> Sai daqui, filho. Vou te dar uma porradão na boca. Isso aqui é o que eu tenho, que é. Que é aquele Clide que nós falamos no último vídeo, não é? Eu vou Oxi, tá bom, né? E isso aqui é o que restou da cápsula 3. Que é isso? PDA... Eita porra, meu cu... Ai, pera, pera, pera, minha... nossa senhora. Calma ah, aí, rapaz. Eu peguei um PDA, que eu não sei o que é. Ai, muito rápido. E o que é isso aqui? Ah, peraí. Peguei uma bolsa. Ok, eu tenho uma caixa aqui, que é essas caixas tipo... Você vem nela aqui, dá um scanner assim, ó, tá vendo? Aí você... aí é, é isso aí, não sei explicar não. Mas é máscara acho que dá pra, pra, pra usar aqui pra você ganhar coisa nova, pra você desbloquear coisa nova. Vai reportar aqui veículos. Bota oh, tá mais um, o que aqui? Eu acho que tá aqui perto, mano. Será que se a gente é, chegasse mais... mais cuidado ali, dava pra ajudar os caras? Não sei. Bota não... de novo? Eu, eu tô... é sério. Tem algum, tem algum peixe rotando velho Vai tomar no teu cu Pô, ele dá um peidão, né? Ah, eu também fiz esse armarinho Que eu dei o nome dele de... Eu dei o nome dele de Zé Aí você pega o Zé, que é meio merda, mas... Você pega o Zé aqui, ó Aí você guarda essas porra aqui meu louco Essas coisas assim, básicas Cadê o peixe? Que porra, é. Bom, vamos fazer esse outro cilindro aqui, que é o cilindro de O2J capacidade E vamos direto pra o outro ali, tá bom? Vamos lá Bem, eu preciso de vidro, como que faço vidro? Com quatro, só tem quatro Tenho quatro Um, dois, eu peguei dois, se eu mais eu tenho mais Mas só também não vai ganhar não Me dá aí, pô, faça vidro Como é que precisa agora, só tô, pera aí Não, eu preciso de vidro não Tem mais um quarto, né? Olha que eu tenho mais um quarto. Porra. Só vai faltar a porra do quarto, né? Vamos procurar uma caverna e minério de prata. Isso, não, isso não é. Ah, é. Yeah, vou embora agora. Quanto mais um. Não sei o que que caiava no chão. Tem quartos pra mim dar no Nether, mas é, tá errado, não tem porra nenhuma, mas esquece de fazer tudo, tem o quê? Não, não, esquece não, acabou. Tá Seria bom, tem menos, bom. Nós temos dois aqui, ainda vem aqui. É, nós pegamos isso aqui. Isso aqui. Aí vem aqui. Custane. Uma coisa assim que não falta. Aqui não vai ficar a stun. Zé, Zé. Cadê o Zé? Zé, Zé, Zé, Zé. Não, Zé. Pô, Zé, não é tão rápido que você vê nada. Um, dois, três, quatro. Não tem certo, não vem não. Não tem stun aqui, eu acho uma não tem nada, não, Agora nós vem aqui, putz, stun a porra toda, nós vem aqui, pum. Brindão. Pronto. Tá feito. Aí Ainda vamos aqui. E enfim, se tem outra capacidade, né? vai tirar esse aqui que nós temos já, né? e que, que é de... Vai colocar isso aqui, né? Aí o oxigênio subiu pra. 135, rapaz. Respeita o cilindrão. Quando chegar lá, chega... chegando lá ou perto do, do local, eu volto aqui. Nossa, que me peça um narizão assim quando você olha. É. Eu tenho o nariz no espelho. Você levanta a cabeça, olha o nariz, olha, parece. parece Parece bastante, pra falar real É Ah, vai mais tomar no teu cu Duzentos e pouco 97. Tá mais perto, bora, bora Que porra é É... Que porra é essa É, então, rapaziada é, eu vou passar bem sei aí. aí eu vou ter que subir, desgraça Não olha, não olha, não olha, não olha Cadê essa porra? Não sei, tá. Ai <risos> Eu tô com medo ah, Que porra Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso, tem dois Vamos logo, vamos logo, não olha Ô oh, bichinho, vem aqui não Vem aqui não, bichinho vem aqui não bichinho tu vai embora tu vaza que não Mano. ei bichinho esse bichinho vai meter aqui mete o pé aqui mete o pé mete o pé vai mete o pé mete o pé mete o pé mete o pé daqui mete o pé daqui mete o pé daqui mete o pé daqui filha da puta ah, me matou filha da puta ah, vai. você quer, This is Avery Quinn, training ship Sunday. Aurora, do you read? Over. No. A vacuum. He's all terror ships. They run low on engine grease send an SOS, help, They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take More than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range hands pick up in the meantime. Hmm. Lego. Nós chegamos Ai, ah, aí deixa eu entrar, deixa eu entrar, amor. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Pega essa pouquinho, pega essa um pouquinho, pega essa um pouquinho, pega essa porra, Pega essa pouquinho. uma faca de subir, tá muito demônio. Que porra é essa? Parece um submarinozinho assim, que tá bonitinho, um e travou tudo. Nossa travou. Aí foi. É mais três tem matriz tem matriz matriz tem que matriz tem matriz tem matriz tem matriz tem matriz matriz matriz matriz matri, matri. tem não tem não matriz matriz desse matriz desse matriz desse matriz matriz bem a gente meio que pode ver o que aconteceu aqui em ambas as cápsulas né a cápsula 3 estava destruída e não estava tão fundo assim nem tão longe mas já a Cápsula 17 já estava bem mais longe estava em uma profundidade muito mais alta. Olha isso, que tamanho tá de porra, que tamanho de caralho, que tamanho... Opa! Parece que nós vamos ter mais um sinal de rádio nesse vídeo, ó. E é a última coisa que vai aparecer nele. Aurora, isso é o Sunbeam de novo. Nós apenas pegamos um grande desfile de fogo na localização. Eu não sabia quanto ruim... Quanto de vocês... Eu não We're now on route to your location we're gonna bring you home sunfimount what else can I say the only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR and I blew it. it's a bad option right but so are all the others mm-hm mm dah Bem, e é com esse sinalzinho de aviso, né, porque não... É um aviso, pode ser um aviso, um... Sei lá. Não dá pra quebrar nada aqui, senão quebrava. Aí eu reparava de novo com isso aqui. Tá chegando, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do... do segundo episódio de... Aurora. No... No próximo episódio, talvez eu venha fazer uma exploração pra gente descobrir mais dessas coisas aqui. É um rebuff. Vou fazer isso aqui no próximo episódio, né? É Tinha tipo uma máscara de coisa, né? de, de tal. Um brifo é... O que sangue de milha. Milha. É... Tá? Isso aqui é uma gestão de pego e que o Tá, dá pra fazer. Dá, é, dá pra fazer sim. Então no próximo No próximo Cara, é, tá, eu, eu esqueci No próximo episódio a gente vai dar uma exploradinha Aqui nesse grande mar Lindo de maravilhoso Não é mesmo? E sei lá, ver alguma coisa Se eu vou um rádio tocar de novo e tem algum lugar pra nós ir nós vai fazer isso aí No próximo episódio só mais pra exploração E recolher minério do que Bem, então é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado do segundo episódio, dá o um like aí, dá um comentário, dá tudo aí na moralzinha, compartilha o vídeo naquele naipe. valeu, falou e fui!